E quem tá chegando aqui hoje pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Tamara Veloso, sou terapeuta, master coach, analista comportamental e sistêmica. E hoje eu quero conversar um assunto com vocês bem dolorido, que é sobre nossos lixos emocionais. Mas antes da gente dar uma introduzida sobre o lixo emocional, por que que sempre eu trago assuntos é, que abordam as dores principalmente femininas? Porque nos meus atendimentos, nos meus grupos, nos meus treinamentos, os conflitos internos que nós mulheres temos são justamente com as nossas dores, né? O porquê que às vezes a gente se paralisa em todas as questões da nossa vida, seja ser é, uma boa profissional, uma, bro, uma boa mãe, se desenvolver como uma boa esposa no seu relacionamento ou na conquista de um novo relacionamento a gente está sempre paralisado. Isso, na verdade, é uma questão do ser humano e não somente da mulher, onde a gente, às vezes, não entende o porquê que as coisas não fluem ou não conseguimos dar um start na nossa vida. Porque a nossa mente, ela tende a olhar sempre para as coisas negativas, para as coisas que não dão certo na nossa vida. E a gente fica sempre nesse ciclo do piloto automático, passando os dias nos questionando, e procrastinando de sair, por muitas vezes, desse ciclo é, que a gente mesmo se coloca, se permite ser colocada por muitas vezes, e não entende de onde que vem essa, essa paralisação. Então, como eu lido com essas mulheres caso que diariamente, é, elas questionam muito o fato de não entender essas essas faltas de, de iniciativa, o porquê que isso acontece. Porque fica olhando sempre para a dor, para o motivo que está que lhe causando a dor. E isso são os lixos emocionais, né? Então, o que é o lixo emocional? Primeiro, para quem não entende, porque muitas vezes a pessoa não entende que isso... é Por que, que a gente chama de lixo? Porque, primeiro, porque... Se a gente passar a pensar de uma forma é, mais didática, assim como a gente aprendeu a reciclar as coisas na vida, né? que as coisas, assim como essa garrafa, ela é reciclável, as emoções, os sentimentos, sejam eles bons ou ruins, eles podem ser também reciclados. E é isso que é extremamente importante. A partir do momento que você tem autoconhecimento, que você consegue identificar, é possível reciclar. Acontece que a nossa mente, ela tende a olhar para as dores e focar nas dores porque é mais fácil, é mais cômodo e a gente é condicionado durante toda a nossa vida a isso. Então, o que é lixo emocional? São isso, exatamente todas as dores, as coisas que te paralisam, que não te deixam é, se sentir uma pessoa produtiva, uma pessoa amada, uma pessoa respeitada, que não consegue... Talvez dar um novo sentido à sua vida, à sua carreira, sente medo de tomar uma decisão, de tomar uma iniciativa. E principalmente nas relações afetivas, seja na relação é, com seus filhos, familiar, é, com seu marido, é, em todas as áreas, todas, a gente não consegue é, entender... O que, que nos causa esses lixos emocionais? Então, tudo que te paralisa, tudo que te deixa com pensamentos negativos, né? Eu não sou boa nisso, eu não consigo, eu não sei, nada dá certo na minha vida. Por que, que nada dá certo na minha vida? Porque são fatos que ocorreram, ou coisas que aconteceram na nossa vida que geraram esses lixos. E a gente vem carregando essa bagagem de lixos durante toda a nossa vida. Que trazem consequências muito graves para a gente, que vai adoecer o nosso psíquico, vai fazendo com que nosso corpo um momento da nossa vida ele nos cause uma doença. Porque primeiro a gente pensa, conforme a gente tudo aquilo que a gente pensa exatamente é o que acontece na nossa vida. Então se a gente foca na, nos lixos emocionais, nas dores, né, tudo aquilo que te causou mágoa, rancor, raiva que não consegue perdoar, são coisas que estão ali te incomodando diariamente, isso te paralisa, né? E às vezes a gente está sorrindo por fora, mas por dentro nós estamos cheia de, de lixo emocional. Que vem da onde esse lixo? De toda a nossa vida, desde a nossa infância na verdade, desde a nossa gestação, né? Desde quando nós somos gerados esse lixo vem sendo acumulado na nossa vida, principalmente. Durante a nossa infância, que são conduzidas pelos nossos educadores, pais, familiares, seja lá quem for que te criou. Ao longo do nosso processo educacional, que é a nossa escola, que aí são nossos professores, que são os segundos mentores da nossa vida que reforçam a, as coisas em nossa vida. Depois, os nossos primeiros relacionamentos e assim sucessivamente até o dia de hoje. que como eu disse, são fatos e coisas que acontece na nossa vida, que vão nos causando impressões. Nos... Isso fica tudo gravado no nosso inconsciente e por muitas vezes a gente não acessa da forma que deveria acessar, que é entender o que aconteceu. Então a gente acessa pelo consciente, que é através da emoção que aquilo te causou. Se você presenciou algo que não te agradou na tua infância, por exemplo, como é muito comum o relacionamento dos nossos pais, às vezes não não nos agrada, não deu certo, e você presenciava muita briga durante a sua infância, aquilo que você viu é aquilo que o seu inconsciente gravou. Então, isso gerou um monte de lixo em você, medo, insegurança, medo de abandono, porque quando o relacionamento dos pais não dá certo, por muitas vezes, é, nos geram o, o que mais gera é a sensação de insegurança. E, consequentemente, a culpa. Muitos filhos se sentem culpados, às vezes, por causa do casamento não ter, dar, ter dado certo dos pais. Isso vai gerando o quê? Um monte de lixo emocional. E você vai acumulando isso ao longo da sua vida, vai criando barreiras. E com essas barreiras, você vai se tornando cada vez mais introspectiva e por muitas vezes não consegue tomar atitudes e decisões na sua vida. Mesmo que você ache que está certo, que você está tomando a decisão certa, mas você não consegue identificar que esses lixos e que essas emoções que te travaram e causaram coisas negativas te bloqueiam e às vezes alguma área da sua vida não flui como você gostaria. Então especificamente eu quero falar aqui para vocês hoje sobre o lixo emocional no relacionamento afetivo, exclusivamente em casos de relacionamento abusivo. Como vocês, algumas pessoas que estão aqui me assistindo, a Lene tá aqui, tava sentindo sua falta, bem-vinda, Lene, que bom ter você aqui, querida, não desista de você. Que já me segue, que já me acompanha, conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu passei por um relacionamento abusivo, eu já contei aqui numa live, mas para quem tá aqui pela primeira vez, então assim, é, é muito difícil a gente se enxergar e se entender num relacionamento abusivo. E por muitas vezes... É, isso é o que é mais triste, porque eu sei que isso não acontece só comigo, eu tenho clientes e pacientes que também passaram por isso, essa identificação é o que mais me toca, é o que mais me move, que através desses lixos emocionais, onde eu falei que vem as consequências físicas, onde trazem doenças, eu desenvolvi uma epilepsia durante o meu primeiro casamento. Eu tenho um tipo de epilepsia genética da minha família, emocional, no qual ela estava adormecida em mim. Claro que ela poderia ser desenvolvida em qualquer outra fase da minha vida, mas por conta dos lixos que eu trouxe durante a minha vida e depois do casamento, aquela relação totalmente abusiva, eu acabei desenvolvendo isso e eu carrego as consequências e as marcas disso para o resto da minha vida. E foi através do meu autoconhecimento, dessa busca terapêutica que eu fiz de entender como eu já contei, algumas coisas foram acontecendo meio que intuitiva, mesmo, mesmo que eu não sabia... Mas eu sempre na busca de entender e por quê. E foi quando eu tomei a coragem de olhar para mim... Resgatar minha verdadeira essência, meu verdadeiro amor... Saber quem realmente eu era... E eu tive coragem de olhar para mim e me colocar em primeiro lugar na minha vida... Porque justamente eu vi que todo esse lixo emocional que eu carreguei durante anos da minha vida... Por mais de 30 anos... Foi o que me trouxe uma consequência que hoje eu tenho que controlar muito mais, saber muito mais controlar minha parte emocional, todas as minhas emoções, para que eu consiga ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu gosto de vir aqui compartilhar com vocês isso, porque pode ser a realidade de vocês. Por muitas vezes você está com depressão, está passando ao psiquiatra, está tendo um monte de coisas que está acontecendo na sua saúde física que você não consegue identificar. Não, não, não entende que talvez é porque você passou um relacionamento abusivo, saiu, conseguiu sair do relacionamento abusivo. Você não vive ele, mas você não consegue tirar as marcas que ele te deixou. Aquelas coisas que foram ditas, que foram feitas. E entenda, o que é mais importante entender, que eu sempre divido com vocês, que não adianta a gente encontrar o culpado pelas causas, pelas coisas que foram feitas. Nem lá na nossa infância. Nossos pais, nossos criadores, nossos professores e nem eles, nossos ex-maridos. Porque é apenas o que eles tinham para nos passar. Eles não tinham algo melhor para nos oferecer. Eles não tinham a maturidade que talvez tem hoje para nos ensinar, para nos passar, para nos tratar, para nos dizer. Então, é importante que você, ao invés de olhar... Para eles que te disseram, para eles que te fizeram, que te causaram, para quem te causou, seja lá quem for e qual dor essa pessoa te causou, qual lixo emocional, qual a consequência que isso te causou. Isso só vai fazer com que você continue num estado de depressão, num estado de não aceitação, com baixa autoestima, que diminua cada vez o seu autoamor, que você continue nesse ciclo por anos e anos da sua vida carregando Ivo, com certeza ainda trazer mais consequências de doenças ainda para a sua vida físicas, mentais e físicas então olhemos para essas pessoas com respeito com... é difícil, eu sei que é difícil, não é fácil e perdoá-los, porque é o que eles tinham de melhor para ensinar, é o que eles tinham de melhor para fazer então, olhe para você, se você tá aqui, tá me vendo, tá me assistindo, se identifica numa relação abusiva ou passou por um relacionamento abusivo, não se culpe, primeira coisa, tire a culpa de você. Você se permitiu que isso acontecia, mas existem várias situações que nos permitem a deixar que com que a gente sinta e passe por isso até por essa criação que a gente tem, essa sociedade machista que a gente ainda vive, que nos impõe, onde a mulher precisa saber, a partir do momento que ela cozinha bem, ela está pronta para casar. E se ela casou, ela vai ser uma boa esposa, para ela ser uma boa esposa, ela precisa ter filhos. Não são só exemplos que a gente, desde criança, escuta da nossa sociedade, de todos, e mais uma vez, eles não têm culpa. Isso é uma sociedade machista que nos criou e nos educou para que sejamos assim. E não precisa. Nós não precisamos saber cozinhar bem, não precisamos exatamente estar casada ou ter filhos para ser realizadas e ser feliz. Nós precisamos ser nós. Entender quem é realmente que somos, a nossa essência, porque nós já nascemos com ela que é pura, verdadeira. Nós não nascemos com esse monte de lixo, com esse monte de crença, com esse monte de coisas ruins. Nós, nós nascemos para ser feliz. Porém, nós também não temos controle sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida. As coisas que acontecem externo, nós não conseguimos ter esse controle. A gente consegue controlar as nossas emoções. O que a gente sente? O que eu faço com as coisas que eu sinto, com as coisas que acontecem na minha vida? Então, como que eu interpreto? Então, olhar para essas mágoas, para essas dores, para as coisas que te fizeram, que te disseram, se você sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de agressão, de rejeição, de desrespeito. Olhar para isso com empatia, é, com humildade. A gente precisa ter a humildade de olhar para essas situações e transformar tudo isso em coisas positivas. Porque ficar remoendo, ficar sentindo a dor, não vai fazer com que você saia dela. Você só vai estar vivendo. E voltando a dizer sobre a maturidade, então hoje olhe com, com os olhos da maturidade que você tem hoje para as pessoas que te causou alguma dor, que fez algo que te feriu, que te maltratou, seja seu pai, sua mãe, um irmão, marido, filhos, amigos, seja lá quem for, não importa. Qual o benefício você tem hoje, né? Olha para a situação, com todo carinho, com todo respeito, o que, que benefício isso traz para você, ficar olhando para aquilo com o olhar de vítima, porque a gente se torna vítima disso, o que, que isso te traz como vítima, ou olhar para aquilo e falar, ok, é, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, para entender o que estava acontecendo naquele momento, e talvez dizer não, para que aquela situação não chegasse onde chegou, para que aquilo que foi dito ou foi feito não fosse feito. Então, olhar com a maturidade que você tem hoje e ressignificar essa dor. Transformar isso em reciclado. Recicla essa dor. Ela não vai, essa ferida não vai sair daí, ela vai ficar, essa cicatriz como vai continuar. Porque faz parte da nossa história faz parte do passado e a gente não apaga. A gente encerra os livros, encerra os capítulos e reinicia. Então, o que, que vale mais a pena para você? Reiniciar uma nova história, reiniciar um novo capítulo da sua vida e deixar essas coisas no passado, essa coisa no passado, fica lá, quietinha. Seguir a vida mais saudável, emocionalmente, fisicamente, feliz. Conseguir Dar os passos que você não está conseguindo dar hoje. Realizar as coisas que você realmente quer realizar na sua vida. Talvez conquistar um novo relacionamento. Ser mais feliz nesse novo relacionamento. Porque se você também não curar essas feridas e entender essas feridas, o seu novo relacionamento, possivelmente, também vai fracassar. Infelizmente. Porque você não está olhando com carinho para aquilo que foi feito lá atrás, ressignificando, dando um novo sentido para isso. Compreende? Faz sentido? Você olhar para a dor e ressignificar a sua dor, ao invés de ficar deixando com que essa ferida seja sangue diariamente, você fica lambendo essa ferida diariamente. Então, olha com carinho, se perdoe, por você não ter conseguido, lá atrás, né de hoje para trás, não olhar com carinho para essa dor, para essa mágoa, para esse rancor, se perdoe em primeiro lugar e perdoe as pessoas ou a pessoa que te causou isso, aceite que faz parte da sua história honre a sua história porque sem ela você não teria chegado até aqui e veja a mulher incrível a pessoa incrível que você se tornou hoje, forte e se você não tivesse passado por tudo que você passou, se não tivesse acontecido você não seria essa pessoa que você é hoje com certeza então, você só tem controle sobre as suas emoções. Sobre o que te fizeram, sobre o que você deixou de fazer, você não tem controle mais. Então, controle hoje as suas emoções. O que você pode fazer com as suas emoções hoje? Olhe com carinho para você. Com atenção, com respeito para o seu corpo, para sua mente. E ressignifique, recicle esses lixos emocionais que te paralisam, que não te deixam seguir, com certeza, você olhando e perdoando e aceitando, mesmo sendo difícil, você vai se libertar e vai se curar de tudo isso, se sentir mais leve. Vai seguir sua vida, porque as outras pessoas, quem te causou, quem te fez a dor, quem te fez a mágoa, quem te fez sofrer, com certeza deve estar seguindo a vida e nem lembra mais se fez ou não fez ou deixou de fazer alguma coisa que te feriu ou te machucou. E segue a sua vida. Porque a vida segue. E o trem da sua vida pode estar passando e você não está dando importância, está perdendo oportunidades, está perdendo a chance de ser feliz, de reconquistar a sua autoestima, de reconquistar o seu amor próprio, de reconquistar um novo amor, de ser uma mãe exemplar, ser uma pessoa que vai deixar uma história linda, um exemplo de pessoa que o que a gente mais quer para os nossos filhos é deixar, ser o exemplo e deixar uma história de conquista, de luta. Né? A gente quer ser o exemplo para os filhos. Né? Tudo isso que a gente, quando a gente tem a maternidade, a gente vem aqui para isso. Para ser uma ótima mãe, uma mãe exemplar. E o que, que você quer deixar para os seus filhos? Qual a história que você quer deixar para os seus filhos? Ser é uma mãe fracassada, cheia de dores, de culpa... Não é essa história, eu tenho certeza que não é essa história que você quer deixar para os seus filhos. Então, olha para as pessoas mais importantes da sua vida e para você. E por elas, olhe para você. Espero que eu sirva aqui como um caminho de transformação nessa noite para que você olhe realmente para suas dores, para suas mágoas e faça delas um novo sentido para a sua vida. E não continuar sofrendo. Agradeço a presença de todos mais uma vez nesse domingo. Desejo a todos uma ótima semana. Cheia de luz, cheia de paz. Muitas bênçãos para vocês. Gratidão mais uma vez por este domingo abençoado aqui comigo. De friozinho, mas estamos aqui firme e forte. Uma ótima semana a todos. Boa noite a todos. Boa noite, mãe. Fica com Deus, vai descansar. E uma ótima semana a todos. Um grande beijo no coração de todos vocês.